Apesar de Bolsonaro e das preocupações com o exterior, o Ibovespa fechou a semana no positivo. Pois é, mesmo com o presidente se complicando nas explicações sobre o uso indevido do helicóptero da FAB para levar seus parentes ao casamento do seu filho Dudu e arrumando uma treta desnecessária com o presidente da OAB, que poderá acabar até no STF, o índice Bovespa fechou o dia em alta de 0,65% aos 103.482 pontos. Já o dólar fechou em alta de 0,16% sendo negociado a R$ 3,78 de olho nos mercados lá fora com a retomada das conversas comerciais entre Estados Unidos e China e com o novo premier britânico Boris Johnson começando a se preparar para uma saída mais abrupta do Reino Unido da União Europeia. O que por sinal vem abalando o humor do mercado, o que vem fazendo com que várias moedas mundo afora se desvalorizem perante o dólar. Nessa terça-feira tem decisão de taxa de juros no Japão, que deve continuar negativa, mas é bom ficar de olho também na divulgação pela FGV do IGPM mensal e anual de julho, além de mais uma rodada de balanços de empresas como CSN, Lojas Renner, Team Brasil e Smiles. Então fiquem ligados! E esse foi o Otan Invest de hoje, com os principais acontecimentos no mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!